que se inscreveu como cidadã, eleitora e que tem inúmeras sugestões, eh, todas sem dúvida nenhuma relevantes, e em relação às quais solicitamos eh, a sua senhoria que faça, eh, no tempo previsto, uma, uma síntese. Uh, a senhora nos ouve? Sim, ouço perfeitamente, o senhor me ouve. Ouvimos também perfeitamente. Vossa senhoria tem a palavra. Muito obrigada. Meu nome é Rita Gonçalves. Sou uma mulher morena, cabelos escuros castanhos, compridos os óculos. Atrás de mim há um armário e prateleiras e visto roupas brancas e pretas. Para não extrapolar os limite, o limite dos cinco minutos, eu vou seguir aqui um roteiro preparado em leitura para não me perder nem devanear aqui na, na, nas sugestões. E eu inicio eh, sugerindo eh, a inclusão no artigo 6969 69, da obrigatoriedade de notificação do contador quando da emissão do relatório preliminar de diligências. É muito comum haver perda de prazos, apresentação de manifestações incompletas e até mesmo contas sendo julgadas não prestadas, e nem sempre existe a simbiose entre o contador e o advogado e a contadora e a advogada, e o resultado dessa falha de comunicação evidencia-se no atendimento aos questionamentos técnicos, como, por exemplo, sobre os registros na SPCE, que é o sistema que é operado pelos contadores. Falhas nos esclarecimentos podem deixar candidatos inelegíveis, impactam no trabalho prestado pelo contador maculando seu laço profissional e, na maioria das vezes, eles sequer tiveram ciência da diligência. Vale lembrar que esses profissionais respondem solidariamente pelas irregularidades detectadas nas prestações de contas. Essa inovação também seria salutar para a Justiça Eleitoral, pois propiciaria mais esclarecimento quando do retorno dessas diligências, agilizando também assim os procedimentos de análise. E ainda que a intimação não possa ser realizada pelo PJE, basta que a resolução normatize a forma como essa notificação deverá ser feita. Outra sugestão é a exclusão do inciso 1, parágrafo 11 do artigo 35 da 23.607, que é a permissão para gasto com 10 litros de combustível em carreatas, isso me parece colidir com o disposto no parágrafo 6º do artigo 39 da Lei 9.504, que veda expressamente gasto com qualquer bem ou material que possa propiciar vantagem ao eleitor. Apenas como exemplo, o candidato não pode dar ao eleitor um marca páginas, por exemplo, mas pode, atualmente, pela 23.607, dar 10 litros de gasolina, para o participante da carreata. No meu entender, essa é uma significativa vantagem proporcionada. Uma outra necessidade de aprimoramento consiste em normatizar expressamente as dobradas, que é aquele material de propaganda com mais de um candidato. A divergência atualmente se dá, em razão de todo o material instrucional do TSE, de 2018 para cá, dispor sobre a não obrigatoriedade do registro do estimável nas contas do candidato beneficiado com esse material. Porém, esse entendimento não consta expressamente na resolução. A sugestão, então, é para que seja incluído um parágrafo no artigo 35 ou que seja alterado o parágrafo 8º desse mesmo artigo para que conste expressamente se é obrigatório ou não que a receita estimável decorrente... No material de propaganda conjunto, seja lançada nas contas dos candidatos beneficiados. Sugestões de redação nos dois sentidos foram por mim enviadas para assessoria de exame das contas. Um outro ponto diz respeito aos limites específicos de gastos, os 10% com alimentação e os 20% na locação de veículo. Ao que parece, há uma divergência importante entre os dispositivos da 9.504 e o da Resolução 23.607, no que concerne a apuração da base de cálculo para esses percentuais. O artigo 26, parágrafo 1º da 9.504, traz que esses limites de 10% e 20% devem ter como base de cálculo o total do gasto da campanha. Já o artigo 42 da Resolução 23.607 restringe essa base de cálculo aos gastos contratados, excluindo, portanto, transferências realizadas e os estimáveis realizados. A sugestão era, é que a palavra contratados seja excluída do artigo 42, e o texto fique idêntico ao da lei 9504, sem restringir a base de cálculo do limite desse gasto, dos limites desses gastos. E a outra sugestão é o acréscimo de um artigo prevendo a atualização da cartilha TSE Receita Federal, para que os profissionais envolvidos, os prestadores de contas e os prestadores de serviço possam saber quais são seus deveres relativos às obrigações tributárias. Decorrente da movimentação financeira eleitoral. A última edição da cartilha foi em setembro de 16. Agradeço a atenção e informo que 24 sugestões foram enviadas à assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, porque entendemos que quanto mais clara estiver a norma, mais fácil será o cumprimento das regras. Na minha descrição, talvez não tenha falado que eu uso óculos, tenho cabelos caçados uso uma camisa branca com um terninho preto e atrás de mim tem uma prateleira e um armário. Agradeço a oportunidade, ministro. Doutora Rita Gonçalves, muito obrigado pela sua participação e também pela sua capacidade de síntese. Todas as sugestões de vossa senhoria com a justificativa completa estão em nossas mãos e serão objeto da devida análise. Muito agradecido pela importante contribuição que traz ao processo eleitoral. Eu que agradeço, ministro. Bom trabalho.